Se alguém pegar Zed e quiser dar pro pai, humilde Pikezinho, pikezinho, alguém roda, roda, roda, roda. Eu vou de Jack, então tá um. Roda, roda, roda, roda, roda Blitz, gragas Ai, ah, vou me arrascar, tá Vou de pike Não tem nada, mano Não tem nada de legal Eu Vou de colheita Colheita, isso aqui, isso aqui Gostou da hora? Não, cura, curinha mesmo Não, move speed Essa porra aqui, foda se Cara, tô de pike, rapaziada Não! Ué, meu flash não funciona mais não Gente Dá para carregar. Ah! Ah! Desvia aí, desviei, moleque. Desviei de novo. <risos> Coete, mata ele, porra! Nice! Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar! Vou pegar. Meu Deus, o cara muito bom. Meu Deus, esse cara é muito bom. Oh. Mata, mata, mata, mata. Não! Não! Cara, que putaria, isso que eu gosto. Continua, continua! Full top! Continua! Tô voltando top! Continua! Nice, vai pro top! Nice, vai pro top! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É isso, é isso, é isso, pega, pega o cara, pega o cara. Nice, vou pegar outro aqui. No. Morri, vai, vai, vai, mata, mata, mata, vai, mata, vai, mata. Gente. Meu Deus, continua, tô brotando, tô brotando, tô brotando, tô brotando, tô brotando, tô brotando. Tô brotando. Vai, Pritão! Nossa, Pitão, você é muito bom, Mitão. Nossa, Pitão, você é muito bom. Brota. O cara pegou level 2, justiça. Toma! Filha! Mas eu morro! Oh! Tá, tá level 2, level 2, nice, nice, nice Gente, vou dar em flash, vou dar em flash, tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Vou dar em flash Me mas foda-se Mata! Yes! Yes! Vamos pro mid, vamos pro mid, vamos pro mid ele, tá ah? ele tá level, ele level 3, morri, chat Será que eu morri mesmo? Chat, morri Vou ter que desviar, desviar um pouquinho <risos> ah! <risos> Chat! <risos> Ah, meu Deus do céu, velho, que é isso? Bora, bora, o que eu faço, cara? Bota de MR, bota de mobility? Não, eu vou achar aqui. Já tem bastante mobility, mas é MR, mano, na real. O tem muito CC. Yeah! Give us, give us, give us, No! <laughs> Ah. Uh, é drag tá, rapaziada? Não, não, não. É isso que faz É garra. Minha garra, minha garra. Vou laptop precisar ajuda do maluquinho. É você que tá morrendo torre. Nossa, nossa. Então, seu merda! Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Caralho, rapaziada! Tô me ligando dos cara, maluco! <risos> bora, bora! Ó, ó, ó. pega a visão. E, esse bagulho. Ele vai flechar. Ele não flechou. Só mata esse maluco. Ele vai usar a poça, usa a poça. Nice, Vai flechar, não? Toma. <risos> vambora, vambora! Trait, ah! treine, trade, trae, treine, treine, treine, trai, trade. Era para da B, era para da B, mano. Era só da B. Corre, Britão, corre, Britão. Tu não morre não. Tu não morre não, Britão. Não! Tá bom, NT, NT, NT, NT. Matar, anyway. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso Será que tá? Ah, ele matou meu amiguinho Peraí, mano Como que essa porra de baixo Pro vizinho Eu não vi ele matar ninguém, tá ligado Tem um item, chat Mal morte Mas não vou fazer mal morte Tem Eu vou fazer... Yomush Hahahaha <risos> Você viu o dinheiro que a gente ganhou? Aí, rapaziada, olha a velocidade agora Agora, agora, agora, agora, agora, pega a visão Cara, eu vou pegar a limiar da noite, chat. Vou ficar mais perigoso. Perigoso, meu. Você é meu level 11. Cara, não soube, eu tô level 10, chat. Level 10. Hahaha. <risos> <risos> Eu fiz, bro, era flecha auto-ataque Era flecha auto-ataque, R. É. Eu juro pra vocês, mostra a runa né, de que era Coletinha, impacto, chance que eu pra correr Tamo bem rápido, mano, estamos bem rápido Vamos ver se que eu morrer, gente Vamos ver se vai que eu morrer Mano, eu dei, dei Qzinho, mas pegou no Rise Em vez de no, no Varus, brother Puta que pariu Eu tenho que mandar mais Execute Só um Rzinho Eu não tenho que fazer a play Eu tenho que deixar meu time fazer a play E eu vou só macetando Só que meu time tá fazendo muita play, brother cara cadê eu, Nautilão e Blitz Juntos Igual eu tava dando no começo, mano eu quero assim, eu quero assim, chat Eu fui na Dance, mano Eu não sei o que eu faço pra, pra agora, brother Rapaz, toma <risos> Não Eu morri nisso Eu Vou acabar logo com esse jogo Ou a gente perde ou a gente ganha Vambora time Os caras estão muito atrás, mano Fizeram três dragão já A gente só tá pensando em kill Mas tá maneiro Eu Tô full build em 15 minutos <risos> Ai, ai Vai que é balanceado Bora, bora, bora, bora bora. Usei esse item Tô na busca Tô na busca, tô na busca. Toma meu deus chat que acabou que acabou de acontecer olha ó a play chat ó a play ó a play ó a play a play Eu olhei, como é que eu saio disso? Vai tá lá? Não, só um Bateu party. Bateu party. Nossa, não já. eu não tenho GA! Eu não tenho GA, eu não tenho GA, chat! Faltavam 8 segundos! eu achei que eu tinha? Chei, G, Teve aposta nesse jogo? <risos> Tem aposta, rapaziada! Esse aqui é full criação de conteúdo, mano O único free win no Earth é Zedão, cara Zedão é free win, o resto é full criação de conteúdo Mano, é. eu gostei de Pyke, cara Eu gostei de Pyke Eu acho que eu poderia ter feito a mecânica do E Garra melhor Mas fora isso, achei bem forte mano. Bem forte Se a gente compra bonitinho nossa CC aqui, dá a melhor, se pá Mas juntou muito tarde no jogo É play pro Blitão On the side with a down bitch. Ay, said I was gonna chill, but I can't, though.